Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Reconexão Periferias está de volta para mais uma entrevista com mais uma figura muito importante para a nossa sessão quando novas personagens entram em cena. O entrevistado dessa edição de junho é o Francinei Andrade, vereador pelo PT, na cidade de Juruti, no estado do Pará, na região oeste do Pará. Ele vem aqui conversar conosco sobre a vida dele, os projetos e a luta dele em defesa do meio ambiente. Tudo bem, Francinei? Seja bem-vindo. É muito obrigado. É, estamos bem. Fico feliz pelo contato com a revista. Eu creio que é importante nós vereadores jovens, primeiro mandato, poder contar um pouco, né, da nossa pequena trajetória na vida política, apesar ainda de muitas críticas contra a juventude se inserindo no campo político. Aqui, mas, principalmente... Mas, mas a gente precisa da juventude aí. Isso tem feito a roda da política girar e promover uma renovação. Francinei, já que você está uh, uh, conversando e você disse que vai contar um pouco da sua experiência, eu queria que você falasse um pouco de você. É, você é escultor, né? E também é, você mora numa região que é uma área de disputa ambiental, né? Fala um pouco de você, rapidamente, para a gente. Assim, Francinei passou a aparecer dentro da Igreja Católica, eu sou pejoteiro, e desde os 12 anos militei na, na Pastoral da Juventude, aprendi muito dentro, hoje eu sou muito grato pela experiência e pela oportunidade dentro da Igreja Católica até os dias atuais, dentro da Pastoral da Juventude, e e dentro da igreja conheci uma freira que na nossa região é muito conhecida, que é a irmã Brunilde que catequizou a região onde eu moro. Eu sou do, eu sou do interior do município de Juruti, né? sou um vereador de comunidades mesmo, onde não pega sinal de telefonia móvel, onde a comunicação ainda é, é muito difícil. E foi me destacando dentro da, da Pastoral da Juventude, é, trabalhando tanto no, nesse meio social como um destaque maior ao meio ambiente, principalmente na conservação é, de quilônios da Amazônia. É um trabalho voluntário que eu iniciei desde 2013, é, dentro da igreja, onde as comunidades tradicionais é, precisavam de uma alternativa de conservar é, a sua o seu hábito alimentar dos bichos de, de casca. Então foi aí que a Irmã Brunildes é, trouxe o projeto Pé de Pincha, é, que é um projeto de conservação de quilômetros da Amazônia, de uma faculdade federal do estado do Amazonas, a, a UFAM. Então em, se implantou em várias comunidades da região de Júlio de Velho, onde, onde eu moro, onde eu resido. E, a partir de então, nós começamos a fazer esse trabalho junto com as comunidades, de fazer a coleta do, dos ovos desses quilônios, chocadeira, acompanha, acompanhava-nos nesses três importantes ciclos da desova, é, a, a, a eclosão e a soltura então foi uma forma tempo de... vocês protegem esses sim. animais e, e, e também cuidam para que ele permaneça como um alimento dessas comunidades sim é, é o, o bicho o bicho de casco ele é um, um uma alimentação exótica na nossa região né, que muito muitos turistas de fora do Brasil daí da região de vocês venham venham dessa procura para conhecer o gosto né da, da culinária paraense. mas em nos anos de 99 2000 2004 até 2005 eles foram ameaçados de extinção né, pela procura e houve uma época que os o óleo dos ovos dos quilones principalmente da, da tartaruga ela servia como fonte energética para produzir energia para sustentar alguns municípios, né? Nas termoelétricas, então era gerado um petróleo desse óleo pela grande quantidade nos tabuleiros paraenses e, e, e no estado do Amazonas. Então veio então a época da da, da instituição desses animais por conta da dessa produção do combustível a partir do óleo dos quelônios óleo para fins de cosméticos né, eram muito usados nessa época então, e hoje e hoje eles estão é, protegidos da extinção esse risco é, está afastado por hora. sim hoje hoje não ó, os quelônios da Amazônia não tem não tem esse risco né graças a, a esse esse trabalho muito bonito comunitário então, a, a, desde 2013, não sou envolvido nesse, nesse projeto de conservação de pilões. acompanhamos para mais de 16 comunidades, isso voluntariamente, se tivéssemos, claro, um apoio maior como temos hoje, é, por estar com o vereador e ter uma, uma renda, é, digamos que ideia para me chegar em mais comunidades, a gente hoje está acompanhando para mais de 20 comunidades é uma distância longa entre elas, mas foi um aumento, mesmo com a pandemia, nós tivemos um aumento muito significativo. Nas 16 comunidades que sempre nós ajudávamos a acompanhar, a nossa média de devolução de quilômetros era de 23 a 25 mil quilômetros por ano, entre essas comunidades, e a partir de 2021 nós batemos a meta de 30 a 32 mil quilômetros devolvidos para a natureza. Então, é uma felicidade que nós temos. É um trabalho que eu sempre, eu sempre falo, sempre vou dizer, que não é meu. O trabalho é dos comunitários, a nossa função ali é de motivá-los, é, dizer a importância que tem de, de conservar para comer futuramente, para que nossos filhos tenham, para que os nossos netos possam ainda... É, usufruir dessa culinária exótica que nós temos na nossa Amazônia e principalmente aqui no nosso estado do Pará. É, até porque os bichos de casco eles são um dos poucos animais que ainda já viveram para mais de 250 milhões de anos na Terra. Então, é uma felicidade para mim, é uma felicidade muito grande trabalhar é, com essas comunidades, é, viver o dia a dia com as comunidades, aprender a experiência é, dos mais antigos dentro né, da comunidade no, é, no trabalho de, de meio ambiente. E hoje, além disso, com o meu mandato de vereador, inclusive está acontecendo nesse momento, em algumas comunidades é, ribeirinhas, uma capacitação para extração de óleo vegetal. É, então, eu, hoje, Ontem estive com eles na, no meio da floresta amazônica uma felicidade enorme de poder capacitar, é, modernizar a extração de óleo de andiroba, o óleo da castanha do Pará, o óleo de paíba, o óleo de coco, é, de poder fomentar e dar a oportunidade de aumentar a renda de um produto de qualidade para o nosso povo ribeirinho. É, essa, as empresas de cosméticos, elas vêm fazer uma procura, mas muitas vezes é, não se agrada nosso vocabulário, assim, não, não gostou é, do, do modelo da extração que é feita aqui. E com muita o controle, luta... Com controle social, com controle das comunidades. Né? É isso. Elas gostariam de poder explorar sem essa participação, é isso? as empresas de cosméticos não, ela, assim, as indústrias de cosmética elas vêm para também tentar é, de alguma forma gerar renda ribeirinho uhum. porém é claro ela precisa comprar um produto que já tenha uma extração com qualidade né então é, os nossos comunitários que aprenderam com os avós com os bisavós ainda não conseguem Extra, é, fazer a extração de um óleo limpo, um óleo puro, entendeu? Não tem a, a, a, um equipamento mais atualizado para fazer esse trabalho. E, através do nosso mandato, nós estamos conseguindo fazer a capacitação para mais de 20 pessoas que poderão empreender em um, de um produto de qualidade. Né? Então, como então, já também. disse ontem... Era aí que eu queria chegar, você está falando do seu mandato, então eu queria poder falar mais especificamente disso. Nós temos algumas perguntas para essa sessão em que você está sendo entrevistado, uma sessão que sai na revista Reconexão Periferias, essa sessão se chama Quando Novas Personagens Entram em Cena entrevistamos muitas lideranças é, e muitos parlamentares, vereadores, vereadoras, em, que estão em primeiro mandato. E a primeira pergunta que eu queria colocar para você é a seguinte, dos seus planos para o mandato, você acha que tem conseguido cumpri-los? É, bom, nós tivemos um... um, um claro, um planejamento né, pra, na, na eleição e um planejamento caso fosse eleito. Então, a, a graça de Deus nos permitiu, e a ajuda dos nossos comunitários, nós conseguimos uma eleição pelo Partido dos Trabalhadores, ao qual eu tenho uma, uma admiração desde quando comecei a estudar, a conhecer a história do, do partido, né, e, e não de pessoas dentro do partido, mas a história da, realmente do conjunto. E, enfim, chegamos a disputar uma eleição, vencemos a eleição. Confesso que tem momentos que bate aquele desespero em dizer, poxa, nós planejamos isso, nós almejamos isso. Isso era o nosso objetivo e nós não estamos conseguindo. Por quê? Sou vereador de oposição ao executivo, e o senhor conhece perfeitamente a, a política, como se faz nessas é, nessas questões. então Mas, graças a Deus, aquilo que depende exclusivamente do nosso papel né, de parlamentar, de buscar, de, de correr atrás, eu confesso que em alguns pontos, principalmente no setor de capacitar, na, na educação, na busca incessante por, principalmente inserir a juventude dentro do, do, do debate político. Eu, sou, eu, eu estou feliz hoje por isso por conseguir, é, de trazer antes não se via a liderança jovens dentro da discussão do PPA do município, trazer a juventude para dentro para discutir questão orçamentária dentro da Câmara Municipal não se via isso buscar alternativa de emprego de renda para a juventude nós estamos aos poucos através do meu mandato conseguindo isso mas é, é muito pequeno então aí eu é queria, muito... eu queria te desculpe te interromper Desses projetos que você tinha, qual é a tua prioridade número um, digamos assim, para o mandato? E que você está colocando em prática? O nosso, o nosso, o meu objetivo número um era buscar cursos profissionalizantes para dentro do nosso município. Só para o senhor entender, só para o senhor ter uma ideia: o município de Juruti. É um município rico. Nós temos uma mineradora aqui. O nosso solo, por 90%, nós pisamos em bauxita, em alumínio. Nós temos uma multinacional americana aqui, que todo dia sai um navio para a China com milhares de toneladas de bauxitas. E desde quando essa empresa se instalou aqui, os nossos parlamentares, as nossas lideranças, os nossos. É, é o que A Alcoa? Prefeitos. Alcoa, isso. Aí chama... tem um outro nome, né? Eles dão um outro nome, que é para não ficar. Ou não. não Alcoa mesmo, é. Alcoa. Aqui é conhecido como Alcoa, né? E cobrando a própria Alcoa e as suas terceirizadas empregos emprego mas eu confesso uma coisa que dificilmente se via um parlamentar, um prefeito, é, ia em busca de universidades, ia em busca de, de cursos profissionalizantes, para depois eu dizer, eu tenho aqui um engenheiro de Minas, eu tenho aqui uma pessoa capacitada para dirigir um D12, um eu tenho aqui um, um jovem formado em administração pública, jovens formados em, em geologia, enfim, em meio ambiente, está aqui, é jurutiense. Era difícil ter isso. Só para o senhor ter uma ideia, aqui hoje, que estão iniciando a construção de um prédio para uma universidade pública. E o meu maior objetivo era trazer para dentro da minha comunidade, da minha região, da nossa região, Capacitação para a nossa juventude. Por quê? Porque esse, nós perdemos muitos jovens. Só para o senhor ter uma ideia, onde eu moro é uma região com 62 comunidades. 62 comunidades. E tem uma vila que é o polo dessa, dessas comunidades que não tem ensino médio. Nós não temos o direito de estudar. Entendeu? Eu, em 2011, quando eu iniciei meu ensino médio, era por módulo. Então, eu vinha um professor da capital, que é Belém, que constitucionalmente não era para ser a nossa capital pela distância. O nosso município de Jurutia era até para, para pertencer para o estado do Amazonas, é onde. A capital, que é Manaus, é muito próximo de próxima do nosso município, em relação à nossa capital, que é Belém. E nós estudávamos o um ensino médio por módulo. O professor de matemática vinha, dava uma semana de aula, aquilo que era para nós estudar em um ano. Não tinha como aprender nada, absolutamente nada. A minha luta começou ali, em 2011, pelo ensino médio regular. Em 2015, já quase quatro anos no sistema modular para terminar o ensino médio, com a luta incessante, nós conseguimos instalar o um ensino médio regular na nossa região. E até hoje, hoje, até hoje, a minha luta, a nossa luta, é para que nós tenhamos um prédio. Eu vou lhe mandar umas fotos de onde se estuda o ensino médio na minha região parece uma brincadeira, parece um pesadelo. E como que vocês Eu, conseguiram menos... é, é, é, trazer um, um, um ensino regular, não mais é, por módulos? É, foi é, os coletivos se organizaram, pressionaram a Assembleia Legislativa, o governador. Fala um pouco disso. Sim, através através da nossa associação, é, através de uma da associação das nossas comunidades. Como chama época, a associação? A Corjuve, Associação das Comunidades da Região de Jurutiver. Sim, pode pesquisar aí uma, uma associação um pouquinho famosa já. Na época todos estávamos integrados integrado na mesma luta, né, a causa social. E através do nosso bispo Dom Bernardo, da nossa Diocese de Óbidos, nós conseguimos com um grupo de alunos da minha turma na época chegar até o então governador do Pará que era o Jatene, entregamos o abaixo assinado. Né? Entregamos o abaixo assinado para o governador e para o secretário de educação do estado. E sensibilizou-se com, com a nossa história, né? com a nossa luta, e foi então o que ele disse que que a instituir um ensino médio regular no município de Juruti na região de Jurutuveré. Então, é, dois anos depois, né, se instalou o ensino médio regular, porém, com muita dificuldade ainda, né, o município tinha que arcar ainda com algumas coisas que eram o dever do Estado, que até hoje faz isso, por sinal. Então, é aquela história de tirar o, a, a merenda da boca do, do fundamental para tentar dividir com o ensino médio, aqui no município de Jorotia acontece isso. Então, o objetivo da nossa campanha, de eu ter a, a coragem de entrar na política teoricamente para nós aqui muito cedo, foi isso: a busca pela educação, a busca pelo conhecimento, que eu eu entendo que para uma libertação política democrática não tem uma arma melhor que o conhecimento. Então, esse foi o meu é um dos meus objetivos. É, talvez eu vou descansar quando implantar dentro da minha região é, um, um ensino superior, e eu vejo que não está muito longe, eu, eu, eu sonho por isso, porque quando eu quando eu iniciei falando que eu agradeço muito a, a Igreja Católica por isso, é porque eu sou um, um dos poucos que conseguiu passar no Enem, lá em 2013, mas porque eu aproveitei muito os cursos da Igreja Católica. Outros colegas meus não, não tiveram essa assim, tiveram oportunidade, mas não tiveram o mesmo interesse de estudar, de aproveitar os cursos que a Igreja oferecia. E uma parte que me deixa muito, muito triste é quando eu iniciei é, o meu ensino superior na Universidade Federal do Estado do Amazonas. Eu não sabia a regra de três, pô. Bom, eu, eu, eu apanho até hoje para fazer a regra de treino. Eu tenho que pedir ajuda. <risos> então, assim, é uma coisa que, que hoje a nossa juventude ela já tem, o um ensino médio regular, mas não tem uma estrutura física que, assim, que, que chame a juventude. povo eu estou entrando num prédio bacana, eu pintado tem um aroma de dizer por aqui, eu vou sentar e vou estudar é. tem nem ar condicionado você estudar na quentura já é complicado e... então é então é isso e graças a Deus com a ajuda de muitas mãos hoje é, passou-se 2021 aí com muita pandemia ainda 2022 eu conseguimos levar para dentro da nossa da nossa comunidade cinco cursos profissionalizantes e tá me deixando muito feliz. E eu estou lutando para buscar mais isso, através de, da parceria com a Igreja Católica é, e com os nossos é, parceiros de dentro do Partido dos Trabalhadores que dão força para que a gente possa continuar lutando. É Olha, minúsculo, é, para mim é muito minúsculo a... a Aquilo que nós almejávamos e que nós estamos conseguindo. Mas já é uma coisa que, que não tinha antes que nós temos hoje. Você Agora, enquanto você conversava aqui comigo, você já uh, se antecipou e respondeu algumas das perguntas que estavam previstas aqui. É, uma delas era por que, que você decidiu ser parlamentar, como que você iniciou sua atividade política? Isso você já nos contou. Uma outra pergunta era qual tem sido sua maior dificuldade até o momento no exercício do mandato? Você também disse. É você, uma, uma dessas dificuldades é, é conseguir concretizar uma instalação física, ou mais de uma instalação física, para o ensino médio aí, das comunidades. É... E você falava também das dificuldades que você tem como vereador de oposição. Qual é o segmento social que mais tem é, se opostos criado dificuldades para o exercício do teu mandato? Olha, na minha eu, eu vou assim, eu vou sempre citar é, a nossa região de Rutevelho é, por conta é, de ser zona rural do município que eu, que eu vivo, e as, as, as deficiências. Primeiro, que meu pai e minha mãe, quando eu falei eu quero ser candidato a vereador, eu escutei dois, não, dos dois, tanto do meu pai quanto da minha mãe. A minha dificuldade já começou aí, lá dentro de casa. Mas. Por que, que eles não queriam? A, assim, a, como em qualquer lugar, a política que é muito suja né? a parte da politicagem. E a, a, a, a família dos meus pais, da minha mãe, é uma família assim que nunca se envolveu em política a, a família de ambas as partes nunca teve políticos. Né? Então, foi até algo assustador para eles eu querer entrar no, no campo político. Eles tinham, tinham medo também, ou têm ainda, da, da violência, da disputa é, violenta é, da política? Sim. Essa é a parte que mais, na verdade, é, eles têm essa preocupação, né? Então, não sei se o senhor chegou a ver, foi até matéria no Senado, dentro da Câmara de Deputados de, é, em Belém. No início desse ano, fui ameaçado de morte por um dos filhos da, da, da, da prefeita aqui, né, pelo trabalho que, que eu venho desenvolvendo como parlamentar. E isso é difícil para eles. Eu, quando eu converso, eu gosto muito de conversar com pessoas que tem 60, 70 anos, porque eu aprendo para caramba. Então, é, eu, eu me culpo um pouco por conta de de ver meus pais sofrerem por uma causa que é minha. E eu resolvi abraçar essa causa não por mim, né, mas por muitas crianças, por muitos jovens que, que precisam de, um, de obter conhecimento lá onde eles moram lá onde eles moram. É, é muito triste quando você vê alguém perder a sua essência. E eu eu vivi isso na minha na, na minha juventude, você terminar o é fundamental, não ter onde estudar em Belém, Santarém, Manaus e você voltar com uma outra, com uma cultura mais urbanizada, diferente do que era a nossa essência. Então eu, eu Sinceramente, eu não quero isso para o meu filho. Eu quero que o meu filho cresça, eu quero que meu netos cresça quando eu tiver filhos e netos, com a essência do nosso lugar. Então, para isso, alguém tinha que se meter no meio dos maus para buscar isso. Então, um dos objetivos de entrar na, na, na vida política foi isso, de poder buscar algo que, que eu não tive lá. Mas, com a ajuda dos meus pais da igreja, eu pude sair e pude voltar para o meu local de origem e continuar a pensar no social, não em mim. Né? Não em mim. Muito bem. Olha, é, eu ia te perguntar outra coisa que é o seguinte. Em comparação com os parlamentares mais experientes, o pessoal que costuma ocupar a câmara aí de Juruti, qual a diferença principal do teu jeito de ser vereador? Eu posso. Uma das coisas principais é que eu, eu posso lhe dizer, que eu admiro até eu mesmo, é saber ouvir. Saber ouvir o, o meu colega. Se ele estiver falando que o meu pai é não sei o quê, que a minha família é não sei o quê, eu, eu, eu consigo ouvir. Eu respeito o tempo parlamentar dele. É, e é claro que eu vou me defender, mas jamais eu vou ofender, do jeito que ele me ofendeu. Essa é uma diferença que até a população nota isso. Eu tenho ganhado um pouquinho a admiração da população por isso. E pela... com você aí na Câmara. você aí na, na Câmara. A população tem participado mais, tem entrado mais na Câmara para acompanhar as sessões e tal? Olha, é, eu não sei se o senhor já, é, já sabe, eu acho que em nenhum momento eu falei da entrevista. Eu sou o presidente da Câmara Municipal de Juriti. E um dos maiores desafios foi esse. É, de... Estar como primeiro mandato, ser o vereador mais jovem que tem. E me lançar à presidência, por saber que antes os, meus, os outros vereadores não queriam colocar a presidência na mão de um outro vereador. Acho que não é o motivo de falar aqui, mas. É... Eu vim lá do interior, pouquíssimas pessoas me conheciam dentro da cidade, né? o meu o, o meu eleitorado é zona 99% zona rural, e de repente um presidente da Câmara, lá, do, lá um vereador se torna presidente da Câmara lá do interior. Foi um outro desafio, né? um outro teste de paciência, porque o foco da oposição da, do, do pessoal que é governo aí, em cima do presidente da Câmara por ser oposição, nunca na história do município de Juruti a Câmara tinha um presidente que era oposição ao, ao executivo, nunca mas você sabe é. Francine, isso não é comum mesmo em, em nenhuma instância né? É, normalmente é, é, é um representante do partido que tem mais cadeiras ou um parlamentar mais bem votado. A gente teve uma experiência recente no Brasil em que o presidente da Câmara era oposição, que foi o caso do Eduardo Cunha, e que fez o que fez e ajudou muito a instaurar o clima de golpe contra a presidenta. Quer dizer, não é só incomum e, é, aí no teu município. Acho que é uma coisa... O teu feito, é, é, é, ele não é... Ele é uma coisa rara mesmo. Pois é, então, esse... E, mesmo assim, eu consigo ter o domínio dos vereadores, né? tanto que é base do governo, quanto que é a base nossa. É muito, é isso que a população acha, muito difícil alguém dos vereadores me desrespeitar. Até porque, quando eles vêm com o intuito de me atacar, né, me atacam no plenário, eu tenho, com a graça de Deus, essa aptitude de saber ouvir e não responder atacando eles. Né? Mas, mesmo assim, eu procuro palavras para que doa neles e a população sinta também que eu tô de fato, querendo fazer uma política diferente. Então, isso é uma coisa que, que graças Imagina a Deus, eu que, consigo... que essa tua característica tenha relação também com a tua é, vocação, com a tua formação religiosa. Não? A coisa do diálogo, saber ouvir, é, esperar antes de ter uma reação mais explosiva. É... Também, né? Tem, tem uma relação muito grande, sim. Com a Eu questão... queria te perguntar o seguinte, você já falou de uma ameaça que a, a filha do prefeito fez a você, né? Além desse momento ruim, teve algum momento também ruim que tenha te marcado? E pergunto também, é, além desse momento ruim, qual é o um momento muito positivo que te marcou nesses tempos de mandato? Bom, aconteceu esse, esse episódio né, por conta de, de, de algumas discussões políticas é, para, assim, for, fora do, do parlamento, né, de, que eles conseguiram me inserir em uma discussão, só para o senhor entender essa parte muito... Hoje, o nosso município tem uma prefeita, né? O marido dela, o finado marido dela, que morreu na, na, no período pandêmico, há um ano atrás, um ano, um ano e dois meses, mais ou menos, ele foi prefeito por três mandatos aqui no município de Juntino, no nosso município. É, que, por sinal, é meu tio. É. A prefeita hoje, ela é irmã do meu avô, o avô pai de minha mãe. Mas que são totalmente de, de direita, né? extrema-direita. Ela seria sua avó, não? Não, o meu avô é irmão dela. Tá. Meu avô é irmão dela. Entendi. E o marido dela já foi prefeito por três mandatos, por três vezes. E condenado também várias vezes por corrupção de dinheiro público. E em uma das sessões, o, o filho dela começou a me atacar pelas redes sociais. É, e eu fui fazer uma defesa calmamente. Eu fiz na, na minha, no meu tempo né, de fala. Eu pedi para ele, ele coloca, assim, que ele pudesse, coloca nas redes sociais se eu tenho algum processo. Se procede o que você está falando. Aí eu, eu fui estar né, diferente do seu finado pai, que já foi condenado. Né? E não é eu que estou dizendo isso, é a justiça. Foi a justiça que disse isso, não é eu. E acho que uma hora, duas horas depois da sessão, o cara estava andando louco na cidade, andando, andando atrás de mim, quebrou a porta central da Câmara aqui de Jurutiê, foi atrás de mim na estrada, e, enfim, apontou o ar, Fez tudo aquilo que, que ele é, não deveria é uma, ter feito. É um, é, um, é um clima bem conflagrado. Né? É... E, e, e um momento que você sentiu assim, puxa, está valendo a pena, né? é, isso me recompensa como parlamentar. Que momento foi esse? Que momento você destacaria? Olha, meu primeiro um dos meus primeiros projetos de indicação foi para ter médico 24 horas na região que eu moro. E mesmo sendo de um vereador de oposição, a pressão popular fez com que a prefeita retornasse o projeto para votação na Câmara e foi aprovado. Nós conseguimos aprovar, se tornou lei que o Executivo era obrigado a ter colocar um médico 24 horas na unidade de saúde na, de, da região de onde eu moro. Não tem hospital onde eu moro. O único hospital que tem é dentro da sede do município. E é, a geografia aqui, nossa, é muito complicada. Já, já eu perdi, por exemplo, o meu avô, esse que é irmão da atual prefeita, há, há quatro anos atrás, nós perdemos ele porque não tinha oxigênio, né, não, onde nós estávamos morando lá na, na comunidade, no interior. Então, ele saiu para pescar, sofreu um, um infarto. Meu, o meu irmão estava com ele. Ele conseguiu chegar ainda na unidade de saúde, no portinho de saúde. E nesse portinho de saúde lá não tinha oxigênio. Ele não conseguiu chegar a tempo na, aqui na na sede do município e faleceu. Então, Descreve um pouco para a gente como que é essa geografia, uma região de muita, muitos rios, mata... O nossa, a nossa, a nossa principal, nosso principal meio de transporte aqui é fluvial. É fluvial. Então, é lancha ou é barco. Hoje... É, a gente já tem algumas com o governo do PT aqui em Juruti conseguiu colocar para mais de mil quilômetros de malha viária mas hoje essas estradas estão intrafegáveis porque o nosso inverno aqui ele é muito forte então durante o inverno se a prefeitura, se o poder executivo não fizer manutenção é difícil, você só quebra o seu seu veículo inverno, o nosso é pessoal não é exatamente frio intenso, né? Não, é, é chuva, água, é. água. Não, quem dera se fosse frio. É água mesmo, sol, entendeu? Deslizamento, essas coisas aí, tá? É, as estradas ficam muito ruins. E o que marcou no início do, do ano passado, tal, não sei se talvez a pandemia tenha ajudado. Né, esse projeto de indicação. E hoje nós temos médico 24 horas, um clínico geral, né, para ter esse atendimento inicial. E assim... Muito bom. E aí, eu queria te perguntar, Fasenaí, o seguinte, o que você diria para os jovens que pensam em ingressar na política, seja para militar, seja para se candidatar a vereador, vereadora, qual que é o, a palavra que você deixa para eles? Eu, eu, não, eu não escutei, ficou um pouquinho baixo o seu áudio. Não, tudo bem, vamos lá, eu repito. É, o que você diria para os jovens que querem ingressar na atividade política? Que sugestão que você dá para eles? Olha, eu, eu hoje confesso que estou feliz pela representação juvenil dentro da Câmara Municipal de Juruti. Né? E também por estar presidindo a Câmara esse bien. é Certamente ficará para a história esse meu mandato né? no município de Juruti. Então, o recado que eu quero deixar para nossa juventude sempre falo onde eu vou, nas agendas, nas andanças, eu digo o seguinte, juventude, você precisa se inserir na luta política por busca incessante do conhecimento. Não se faz política boa sem conhecimento. Então, a juventude precisa estar inserida, porque ninguém melhor que a juventude vai dizer o que sente, vai dizer o que quer. Então, nós precisamos estar no meio da, da, da política, mas também precisamos nos preparar para estar no meio da política. Então, o Partido dos Trabalhadores é isso. É, só pre... Aqui, no, no Pará, aqui no nosso município, precisa desse gajo. Né? Preparar a juventude. A juventude, não, no... jovem, nós não servimos apenas para votar, não. Nós não servimos só para fazer campanha, não. Nosso lugar é dentro das câmaras. É o nosso lugar, se, se for possível, é no executivo, é gerir sim o um município, é gerir sim o um Estado. Né? E quem sabe um dia gerir o nosso, a nossa República. Então, aqui no nosso município, a, a juventude sempre era, era só escolhida para fazer campanha, né? para balançar a bandeira, era só, só se via a juventude na, nas eleições. E nós cansamos disso. Então, eu sou um exemplo disso. Então, eu quero mais jovens nas bancadas né, para a discussão. O Papa Francisco, quando veio no Rio de Janeiro, em 2013, a frase que marcou é a JMJ foi dizer assim, juventude se evangeliza com juventude, ou seja, outro jovem precisa evangelizar. Então, é a política é do mesmo jeito. Então, todo o tempo, os políticos antigos não desmerecendo, pelo contrário, nós temos muitos bons políticos que são velhos em idade, mas com uma mentalidade muito jovem, com um pensamento muito jovem. A exemplo disso é o ex-presidente Lula. Mas... Nós precisamos inserir a juventude dentro da política. Né? Então, é, é isso. Eu estou com uma dificuldade que no, no, aqui no nosso município, que é implantar o Conselho Municipal de Juventude. É um projeto de lei também do ano passado, de minha autoria. Né? E até o momento... A prefeita não retornou para a Câmara porque é uma uma, uma competência do executivo criar conselhos, Sim. mas a minha parte como parlamentar. Escrevi a minuta com a ajuda do jurídico e colocamos na plenária com um projeto de indicação. Um dos meus maiores objetivos é instituir o Conselho Municipal de Juventude. Nós perdemos esse ano de um programa do governo do estado 10 vagas de ensino superiores ofertado pela escola paraense de aviação é, é, civil, cinco vagas para mecânico de, de, de avião e cinco vagas para piloto de avião pela escola paraense, porque nós não temos o conselho de pode ver Francinei se você fosse se você como é que você se define em poucas palavras, como que você define, você vereador em juruti você tem algum, digamos, slogan, um lema que te define? Bom, assim, o nosso tema, o nosso slogan aqui, que nós usamos né, para fazer as nossas milhas e tal, é juventude sempre presente, de poder estar presente. Hoje, eu, eu posso dizer que nós a juventude ela teve um avanço nesse com o nosso mandato mas precisa avançar muito mais muito mesmo então é por isso que é, tem um ditado aqui no nosso na nossa região amazônica que o mandurinha só não faz verão então isso é difícil para mim né? é é muito difícil para mim então quanto mais jovens estiverem inseridos dentro da política a nossa voz ela vai ecoar muito mais longe né? a nossa voz ela vai ter mais força e nós vamos conseguir sim é, trazer políticas públicas para a nossa juventude eu costumo dizer que que a frase a juventude é o futuro do amanhã quero dizer que é uma frase errada porque nós nunca vamos conseguir ser futuro se nós não estivermos inserido nos planos políticos. Então, a juventude ela é presente e nós precisamos ser ousados. Se não se não tivermos a ousadia de dizer o que eu quero é aquilo, o que eu quero é isso, ninguém vai fazer por nós. Porque sempre eu via isso. Da, da, do, da, da, da boca dos políticos. Nós vamos ter projeto para a juventude, e o projeto sempre era dar um jogo de, de camisa e umas duas bolas. E, infelizmente, aqui, o futebol, diferente aí da sua região, para muitos ele traz sucesso, para riqueza aqui é difícil. Nós precisamos realmente é, é buscar conhecimento e ter a oportunidade de, de competir no mercado de trabalho. É uma outra coisa... Eu tenho certeza que vai marcar é, um, o meu mandato como vereador e como presidente. A Câmara Municipal de Juruti, há mais de 30, 40 anos, que não tem concurso público. Né? E eu prontamente fui até o Ministério Público do Estado do Pará é, geralmente é o um Ministério Público que chama um político, um gestor, para assinar um termo de ajustamento de conduta, e aqui foi diferente. Eu mesmo fui ao Ministério Público e disse eu quero assinar um termo de ajustamento de conduta para realizar o concurso público da Câmara Municipal de é, é um, é Vai ser uma via de, de acesso a, a, ao mercado de trabalho para muitos jovens ou para comunidades de Rio de Francinei, foi muito bom te conhecer, conversar com você. É, parabéns aí pela tua luta, pela tua trajetória. É, tenho certeza que fala em nome do projeto Reconexão Periferias da Fundação Pessoa Conte com a gente, tá? Estamos por aqui e, e é isso. Um forte abraço para você e até a próxima, tá? Eu que agradeço. Quando eu tiver a oportunidade em São Paulo, dá um pulo por aí, quem sabe conhecer o nosso futuro presidente Lula. É isso. isso. Tá bom. Francinei, vamos lá. Muito obrigado. Tamo junto. Vamos juntos, vamos para cima. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.